Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui, quando eu venho é pra vídeo top E mais um vídeo de um novo jogo NFT Games Que é o seguinte rapaziada, eu tô falando de Sky War Isso mesmo, Um novo jogo que tá pra sair E eu vim aqui rapidinho pra vocês pra poder mandar essa boa Porque amanhã tem um lançamento muito bacana E como vocês gostam de estar por dentro pra poder pegar no início o projeto esse é o momento do Sky War, beleza? Bom, vamos mostrar aqui pra vocês, vocês estão vendo aqui, tô na tela já E por que, que eu trouxe agora? Porque é o seguinte, rapaziada Amanhã tem o ICO, amanhã às 10 da manhã tem o lançamento do ICO do Sky War Ou seja, lançamento da moeda mais barato, o nível mais barato da moeda vai ser lançado amanhã Depois tem outros também mas o momento pra conseguir pegar a moeda no nível mais baixo é amanhã. Amanhã, 10 da manhã. Então, esse é o momento pra você estudar o projeto. Fica ligado e se gostar, amanhã, às 10 da manhã, já tá ligado pra poder comprar, tá bom? Bom, vamos conhecer esse projeto que é muito legal e me leva até um pouco da infância. Porque eu jogava alguns jogos... É, eu jogava alguns jogos no Atari. E tinha um que eu acho que chamava Galaxy, se não me engano. E, e era no estilo dele. Eu vou mostrar pra vocês, mas... Calma, ó. Além disso, aqui na tela você vê também, junto seu airdrop. Todo mundo gosta de airdrop, né? Tem que ter a chance de conseguir ganhar algumas coisas é, participando do, de airdrops. Então, mano, se liga, clica aqui e vai lá pro Telegram deles pra poder participar também, tá? Embaixo tem ali, ó, 19 horas pra começar o ICO, que é amanhã, sexta-feira, 1 de abril. Não é mentira! E é isso aí, rapaziada. Quem gostar, essa é a hora de pegar a moeda e apro a se preparar pra poder, de repente, quem sabe fazer um bom negócio, né? Bom, a gente desce um pouquinho mais aqui, eles falam sobre o projeto Guerra, Céu, Guerra de NFTs, é um jogo é, de naves que vai destruir outras naves e aí, essa é a ideia, eles têm uma historinha, claro sobre uma pandemia avassaladora, quem diria, né? Terráqueos entram, enfrentam um novo desafio e tal, seres estranhos então tá tudo aqui, galera, tem até um trailerzinho pra vocês verem agora mas eu vou preferir mostrar um pouco da gameplay que eles têm pelo menos por enquanto, tá? Tem as naves aqui, a gente tem as naves aqui embaixo já também. Cada nave tem a sua realidade, né? E aí tem o seu estilo. E você pode aí é, ver aqui embaixo algumas das primeiras reveladas. Tem também um pouco falando sobre to o token, né? A quantidade de tokens, como vai ser distribuído. Mas no white paper tem mais detalhado. Então pra você que gosta de dar uma olhada e a gente pode passar por lá rapidinho também. É até melhor pra poder ver. Também tem, galera, o seguinte... É, aqui embaixo tem o, as, os jogadores que você vai utilizar Cada jogador tem aí a sua respectiva é, nave Então tem aí a, esses quatro jogadores que você pode utilizar no jogo, no game E claro, tem embaixo aqui o roteiro do jogo Todo o planejamento do jogo, que é muito legal Nós estamos neste momento no Q1 Amanhã, 10 da manhã, abre o Q2 Então amanhã, ó, tá aí, ó, abrindo... A fase 1 de ICO, o melhor preço, o melhor preço para você poder comprar. Amanhã no dia 1 de abril, depois tem no dia 9 de abril, no dia 17 de abril também. E aí tem o IDEO dia 27 de abril. pré venda de NFTs, de box NFTs na whitelist ali também. Depois tem o beta teste Tá tudo certinho, então a gente tá iniciando o Q2 a partir de amanhã. Outra coisa legal também que vocês têm aqui são os criadores do game, né galera? E aqui todos vocês podem ver brasileiros, né, rapaziada? A rapaziada brasileira estão fazendo bons jogos, isso é muito legal. É, é bom que eles já vêm numa leva seguinte, a, de alguns é, jogos que já chegaram, já se foram, e pegam experiências e trazem melhor momento pra gente aqui. Acho que é, isso é bom pra gente aqui também, hein? E aqui a gente, uma outra coisa legal também, é que todos eles têm linkados aqui o LinkedIn, Instagram, redes sociais, todos pra você poder ter acesso a eles também. Então... É muito legal, isso é bacana. Tem aqui o Facebook, o Twitter e o Telegram para você também poder acompanhar então todos os detalhes do Star do Sky Wars, Star não, Sky Wars, Sky War NFT, exatamente. Tá aqui. Temos ali em cima tem o white paper, tá em português traduzido, né? É, o roteiro tem os tokens a respeito do tokens, tem o demo que eu vou mostrar para vocês agora e tem aqui a comunidade, né? Twitter, Discord e etc. Bom, vamos dar uma olhada então rapidinho, passar rapidinho sobre como tá, mais ou menos, e por que eu lembrei da minha infância, mano. Olha isso aqui. Skywar. basicamente você tem que matar... Ih, já morri meu Deus, que vergonha vamos lá, mais um. Tem que matar ali, ó tem que destruir as naves, é claro e tentar pegar o máximo ali de destruição, né? Máximo de pontos destruindo, matando. Eu não sei se alguém já jogou, mas eu já joguei aí e lembro bastante eu achava muito legal, cara. E você quer chegar cada vez mais longe, então é muito bacana, esse estilo de jogo também Ai, olha, quase que eu fiz caquinha Ai, nossa, meu Deus, peguei um negócio ali muito top Que que eu faço? Ai, dá pra frente, dá pra ir pra trás e tal Você pode fazer aí todo o rolê, tá? Ai, nossa, nossa, peguei Meu, tá ficando devagar Ah, perdi minha proteção lá, que eu não sei o que era Tô com medo, tô com medo Meu amigo, olha que doideira, que top Ih, morri <risos> Mas é bem legal, bem legal, galera Então lembrei muito desse jogo mas curti demais, cara Tem também aqui pra vocês o, o White Paper Isso mesmo, os detalhes do Sky War, A história dele, todo direitinho aqui fala, Descrita pra você é, Sobre a sua parte nisso, sobre defender e tal E aí, é, defender a Terra, né? o Quem estar tá invadindo a Terra e tal E aí você tem todo o, o White Paper aqui Passando aí pelo roteiro, né? Que a gente falou agora há pouco Sobre os momentos que nós estamos As naves espaciais tem as raridades, né, ali, que é a comum, épica, lendária e, e mítica, né? A mítica que é acima da lendária, hein? E tem a, a base né, dela, e aí a gente vê a, o poder, né, a base ali para poder é, entender como vai funcionar, qual, qual o tipo das naves, quais são melhores que quais, então você pode ir acompanhando aqui, tudo detalhado, você consegue ver aqui, tá? Lembrando que todos os links estão na descrição deste vídeo, tá? Fica ligado, se precisar já ir... Já clica aí daqui a pouco, assim que acabar o vídeo já vai pra lá, pra poder tirar um detalhe, voltar aqui no white paper também ou no site, até testar no beta também e ficar à vontade aí pra poder estudar, né? Tem o modo aventura, né? A gente tem aí tem um, uma taxa de manutenção, taxa de área de reabastecimento, como a gente já, já imagina, já conhece também dos outros jogos que a gente participou, a taxa de área de reabastecimento é de acordo com a raridade das das naves, então isso aí muda um pouquinho, tem o um preço ali, a Mítica 10, o mínimo ali comum é 1, um, né? Então tá, tá ali, o limite de por carteira por jogador será de 20 naves espaciais, então ele dá uma segurada também é, nas baleias, né? Dá uma trabalhada ali pra segurar as baleias, pra não ficar tão desigual, né? Então ele deixa ali um limite, isso aí bacana, se quiser fazer mais de um tem que fazer várias carteiras e aí isso aí dá uma limitada também, tá? Tem a mecânica de reabastecimento, como a gente falou, 24 horas, tudo da forma que a gente já conhece. Sistema de claim, né, que é, você tem que levar 5 dias para dar o claim sem pagar taxa nenhuma. Você pode sacar antes, mas você vai pagar uma taxa de 10, 20, 30, 40%, 50%, como a gente já conhece. É, toda essa parte, é, todos os detalhes aqui. É, os valores também, a recompensa de SWC, né que é a moeda dada depois que você derrota um chefe. E aí você pega o chefe ali, tem a recompensa dele. Então tem chefes ali, onda 1, onda 2, onda 3, cada chefe. Tem uma onda e uma recompensa maior, tá? A gente tem aí a, a retirada, o sistema de retirada, né? O valor que você pode retirar. Mínimo C 100 SWC. É o Scar War é, Coin. Car War Coin, né? <risos> E aí você tem aqui o exemplo de como você vai retirar, tá? Tem o modo Arena que eles vão colocar aqui pra gente, que isso é muito legal também. Já penso em fazer um modo Arena. Isso é muito bom, porque aí tem PVP, né? Isso é muito bacana. Incentiva muita galera que é competitiva também. O modo farm, né? Que eles vão botar aqui pra gente. Modo fazenda em português de Portugal, né? Mas beleza. mercado, marketplace, né? Que vai poder ser comprado no mercado diretamente. É, dos outros jogadores utilizando a moeda do jogo. Isso é muito bacana também. É, você tem aqui as informações sobre como comprar as naves. Habilidades. Tem todos os detalhes assim. Sistema de compra de naves. A probabilidade de chance, né? De vir nas caixas. Cada caixa custa 400 SWC, e aí pode vir aí a probabilidade de cada um dos níveis de, de raridades. Isso é muito bacana. As habilidades de, de cada. Que você pode também conseguir. Tem cinco tipos de raridades. Comum, rara época, lendária e mítica. E aí você tem aqui embaixo também a probabilidade de cada uma. A mítica é de 1%. Os NFTs, que são as naves e as habilidades, também tem aqui as informações. Você consegue. Ah, ele não, não deixaram aqui ainda, mas. Até é bacana, até porque eles deixam a imagem lá, mas eles não deixam aqui finalizado, então pode ter mudanças, isso é muito bacana também para poder trazer novidades também durante os, o, os, o roteiro né, que eles têm ali para liberar, tá? Uh, a moeda ali, que é SWC, é o token de utilidade lá deles, que é o Skywar. Está é, registrado na Binance Smart Chain, ou SPSC, né a gente vai utilizar uh, no Metamask, tranquilão, então tá tranquilo. É, é muito bom, é aceito para comprar NFTs, etc. Isso é top. Tokenomics, que a gente tinha falado. Fornecimento de 1 bilhão de tokens. 1 bilhão de tokens. Está aqui é, a oferta total. A distribuição deles tá aqui. ó 15% para a equipe, 4% para conselheiros. Aqui tem todos os detalhes para você poder estudar também. Lembrando que isso não é uma dica de investimento. É apenas é, o Bruno Clash passando uma experiência de, de um novo jogo que vai chegar. Uma, na verdade não é uma experiência, uma informação de um novo no jogo que vai chegar. E quem gostar, claro, quem curtir, pegar no início, esse é o momento. Porque amanhã, 10 da manhã, tá liberado, tá? Distribuição de carteiras. Aqui tem as, a, as carteiras que vão ser distribuídas esses tokens. Então tá aqui tudo bem, bem claro, aberto para vocês. Tem até bloqueio também, isso é bacana. Programa de titularidades. Aqui... Uh, ah, eles estão falando sobre a, a questão de, de recompensa para quem... É, guarda, né? quem hold, é, é o holder de, de moedas também. Isso é muito bacana. Tem auditorias também, sistema de auditorias muito bacana. A equipe deles, como a gente tinha falado, já tem todas as informações, linkedinha, foto ali pro cara do cara também. Botando a cara a tapa, isso é muito legal. E aí, para finalizar, ali, tem as a, a, a parte de ICO e IDO, como a gente falou. Que tá aqui. A, o preço de venda vai ser nesse primeiro dia. Uh, 1% ali do preço de vendas, 0.045, 4 centavos e meio é a, o preço da moeda nesse primeiro ICO, então é isso hein, 0.4, é 4 centavos, 4 centavos, essa é a ideia de dólar né, 4 centavos de dólar, uh, e eles falam que vai haver um limite de carteira por, de mil dólares em cada fase, então tem o um limite também para ninguém balear, essa é a ideia e aí você vai ter aqui em breve o link para você poder comprar SWC na ICO. Então tá aqui tudo certinho, tá? Essas são as informações. Muito legal, muito legal. Aqui o airdrop, né? O sistema de doação de tokens, é mandar tokens pra galera. É, ele termina ali dia 7 do 4. Então todo mundo que cumprir aí as, as regras vai poder participar e, e ter aí a possibilidade de conseguir tokens, tá? Olha que legal ali. 10 mil pessoas serão sorteadas para ganhar 100 é, tokens cada. E aí tem ali, ó, é... tem ainda a regra de recompensa para os mil principais indicadores. Mil... Acho que é os mil que mais in... fizerem é... mais conseguirem é... indicações, né? Então, primeiro ao décimo tem 20 mil SWC cada um. É muito! Então, manos, fiquem ligados. É, é uma nova possibilidade, como eu disse. É... Para quem gosta de iniciar, entrar no projeto no comecinho e a poder aproveitar a moeda... Esse é o momento do Sky War, rapaziada. Então é isso, meus amigos. Não esqueçam, curtiu o projeto? Deixe seu like, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você vai participar, se você vai... O é, que você achou do projeto? Manda aí embaixo nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Um abraço do Bruno Clash tamo junto. Falou e fui!